Desde a primeira hora, quando convocámos a greve e fizemos uma consulta aos associados, sentimos que a desunha ia é ser grande e isto está dentro das nossas expectativas. Informações até o momento, eu creio que 90% dos postos estão encerrados e os poucos que estão abertos estão com fortes constrangimentos e talvez com pessoas que, por razões financeiras, não, não conseguiram aderir à greve. É uma greve nacional? É uma greve nacional e ilhas também. A Madeira, por exemplo, está continuamente todo fechado. <risos> Posso confirmar isso. E neste momento o que é que esperam? Olha, esperemos que amanhã no Conselho de Ministros a Lei Orgânica da APA, que nos dizem que vai ser aprovada, pense nos trabalhadores e pense na comunidade imigrante. É muito fácil ao Governo dizer que a imigração é estratégica para o país, mas tem que refletir isso nos serviços públicos que prestam esse serviço à imigração, nomeadamente os trabalhadores que tratam as questões documentais e que são a primeira cara que os imigrantes conhecem quando chegam ao país. Queremos ter melhores condições para receber a ele e para tratar estas pessoas. E é isto que esperamos que esta agência traga, porque, como lhe digo, de um processo negocial, não resultou nada, não conhecemos chegar a lei orgânica da, da agência, sabemos que, há te, que trabalhadores terão que ir para o IRN por questões de, de, de, de recebe, das competências de renovação de autorizações de residência, mas não sequer sabemos ainda nem para onde, nem as condições dos mesmos. Portanto, é uma, numa vez para se apurar um diploma, claramente aqui não houve concertação. Portanto, é, o, o futuro dos trabalhadores neste momento é incerto, não sabem onde vão continuar a trabalhar, é isso? É incerto, para uma porcentagem dos trabalhadores é incerto, não sabem onde irão trabalhar.